Olá, bem-vindas e bem-vindos ao AVA, ambientação virtual para alunas e alunos da UFBC. Como é de conhecimento da maioria, nós teremos o quadrimestre suplementar, que foi regulamentado pela Resolução CONCEP 240-2020. Essa mesma resolução recomenda a ambientação decente, e é isso que o nosso curso vai fazer. O AVA tem uma carga horária de 20 horas totais distribuídas em 5 semanas, ou seja, uma dedicação média de 4 horas semanais. Com esse curso, nós pretendemos promover a ambientação de vocês discentes, a educação mediada por tecnologia e vamos utilizar a plataforma Moodle, que é o ambiente virtual de aprendizagem. No Moodle, vocês vão ver cinco semanas. Essas cinco semanas fazem referência a cada tópico que vamos abordar. Na semana 1, um, vamos falar sobre a ambientação do ponto de vista da autonomia na aprendizagem e o gerenciamento de tempo. a semana 2, vamos abordar a ambientação propriamente dita no Moodle, apresentando algumas ferramentas e também abordando a netiqueta, que é a regra de convívio na internet. Na semana 3, vamos falar sobre plágio e direitos autorais, que será complementado pela semana 4, quando falaremos sobre integridade acadêmica. Por fim, e para finalizar, nós teremos a semana 5, que vai falar um pouquinho sobre a UFABC. O AVA é um curso oferecido e produzido pelo NETEL no âmbito do projeto Q0, Melhoria do Ensino da Graduação, no qual eu, Ângela, sou coordenadora. A equipe do Q0 deseja a todos vocês, ingressantes, que sejam bem-vindos ao FBC, apesar deste momento que nós estamos passando de distanciamento social. Aos veteranos e veteranas, esperamos que esse curso ajudem a tornar o QS menos traumático do que foi o ECE. Pedimos que vocês façam todas as atividades, acessem o material audiovisual que indicamos, façam a leitura dos textos, participem dos fóruns e da comunidade AVA no Facebook. Ao longo do texto, vocês vão observar que tem itens em negrito e sublinhado que vão abrir algum arquivo. Esses são textos de leitura, vídeos que estão sendo sugeridos para a leitura de vocês. Bem-vindos a todas e todos, estaremos disponíveis a vocês pela ferramenta Mensagens do Moodle e na comunidade AVA do Facebook. Apesar do distanciamento social, vamos estar conectados pela internet ao longo dessas cinco semanas.